E aí guitarrista, beleza? Olha, você tá com dificuldades aí pra estar tá mexendo na G5N, então você encontrou o vídeo certo aí pra você, ok? Vou estar tá fazendo uma série aí, então isso aqui vai estar tá numa playlist específica pro, pra G5N, tá? Vou explicar desde a estrutura básica aí da pedaleira até a gente entrar em configurações, é, algumas dicas que é um pouco difícil de achar na internet aí, ok? Então, com base na, no meu um ano de experiência aí mais ou menos com a pedaleira, vou estar tá ensinando tudo pra vocês aí, tá? do início ao fim então se você quer aprender alguma coisa a respeito da pedaleira pode comentar embaixo que a gente faz beleza o canal tá aí para nós certo e tem um detalhe também é um review de usuário comum tá não é um review técnico não sou técnico de equipamentos Certo? A experiência que eu tenho é utilizando equipamento e mexendo e fuçando ok então descobrir algumas coisas quero passar para vocês aí beleza então nesse primeiro vídeo aí a gente vai falar sobre a estrutura da pedaleira ok botões e etc uauá e a gente vai ver todos os parâmetros que a gente tem depois a gente passa para algo um pouco mais a fundo beleza então é isso se você não é inscrito no canal se inscreve compartilha com os amigos ativa o sininho para não perder as notificações aí beleza então bora para o vídeo bom então vamos lá se você quiser até aprender alguma coisa aí comenta aí embaixo a respeito da pedaleira que eu vou dar esclarecendo vou tentar fazer um review bem completo aí mas assim várias partes para não ficar cansativo beleza Então vai ter vai estar na playlist basta entrar na playlist aí você vê tudo ok então vou falar de cima para baixo né até peço desculpa pela voz aí, tô gripando de novo, ok? Mas a gente vai fazer assim mesmo. Então a gente tem aqui a parte de cima aqui, onde a gente tem o visor, ok? Esse visor vai mostrar todos os efeitos que estão dentro do patch selecionado, ok? Aqui eu estou em modo patch, tanto que você vê aqui 1, 2, 3, 4, ok? Se eu entrasse para o modo manual, você já não veria números, você veria os efeitos. Os efeitos que estão aqui em cima você vê aqui embaixo detalhadamente, Ok? Então na sequência aqui, isso aqui você vai utilizar para mexer em vários parâmetros, né? Então eu posso, por exemplo, mudar o pad, ok? Posso mudar valores uh, aqui. Se eu vier aqui na, nas configurações, posso selecionar aqui, tá? Mudar nome, etc. Ok? Isso aqui vai ser um um botão multifunções para a gente aí, ok? Depois a gente vem no menu, tá? Eu vou, eu vou falar de cada um desses detalhes aqui uh, em outros vídeos a gente vai mexer em volume, a gente vai ver agora a estrutura da pedaleira. A gente vai ter um menu onde a gente consegue adicionar efeitos, deletar efeitos, modificar a cadeia, ver informações do patch, salvar, se consegue colocar para salvar automático ou não, mudar o efeito de lugar, configurar aqui o seu afinador, ver as configurações USB, quando você estiver ligando conectado no computador diretamente pelo USB, depois você vem aqui no setup, que é para você ver mais algumas configurações aqui, tá? Essas aqui são configurações gerais, né? Então, uh, não, não vou mexer agora também, ok? Entrado aqui no menu, beleza. Aqui a gente tem o Master Level. Agora isso aqui tem uma, tem uma complicaçãozinha, tá? Se você deixar isso aqui muito alto, dependendo do volume que estiver aqui, os seus efeitos, vai clipar. Se você não sabe o que é clipar, é aquele som rachado que dá. Uh, se você tiver uma mesa de som, por exemplo, você observa isso. Aqui a gente não tem nenhum LED que informe isso, né? Mas geralmente na mesa de som tem, então se você estiver clipando... Só que aqui a gente tem um, um porém também, tá? E ele vai clipar internamente. Não adianta você é, deixar aqui clipando e achar que vai resolver na mesa. Então o problema da clipagem vai ser resolvido aqui. Então você vai ter que ou reduzir aqui ou reduzir o volume do âmbito. Então ou você vai precisar reduzir o volume aqui ou na própria configuração dos seus pads, ok? O boost. O boost também aqui ele pode acabar atrapalhando nessa, nesse esquema da clipagem. Eu geralmente utilizo ele aqui, bem baixinho, ok? Lembrando, eu notei uma certa perda de, de vida no som, né? Se eu deixar isso aqui zerado, ok? Então a ideia é que você tente balancear. Basicamente você tem aqui três opções para poder estar tá mexendo no seu volume, né? Aqui você vai ganhar um pouco mais de volume. Aqui você vai ganhar o volume geral da pedaleira, ok? E aqui você ainda tem, ó... Não se preocupe de não, não entender aqui, mas a gente vai ver isso aqui depois por dentro. Ok? A gente vem aqui no patch e a gente ainda tem esse volume aqui também, ok? O que acontece? Se você deixa isso aqui alto, deixa isso aqui alto, isso aqui alto, na hora que você for jogar para o amplificador, para a mesa de som, para qualquer lugar que você vá mandar, vai clipar. E a clipagem é interna na pedaleira, ok? Então, se você está tendo esse problema, aconselho, abaixa um pouquinho aqui, abaixa um pouquinho o volume do patch, mexe também na, no volume do amplificador que você estiver simulando aí, que ele já vai baixar bastante essa questão da clipagem, Ok? Lembrando, dependendo da, da quantidade de efeitos que você colocar, ele vai clipar. Uh, você pode colocar, por exemplo, um amplificador, uh, você pode pegar um overdrive e colocar esses efeitos. Uh, se o overdrive tiver com um volume um pouco mais elevado, ou até se você colocar um boost no final, uh, e você não conferir se o boost está clipando, vai acontecer de você estar tá tocando com o patch todo correto, tá? você vai estar tá tocando lá sem clipar, na hora que apertar o boost ele clipa, porque ele excedeu aquele volume que ele permitia. Okay? então é um ponto assim tomar bastante cuidado aí depois você tem aqui o tone, né o tone nada mais é do que abrir e fechar o seu som né tirar agudos ou aumentar o agudo costumo deixar por aqui no meio tá quando eu preciso compensar um pouco mais eu não costumo utilizar tanto aqui porque de nada adianta por exemplo eu compenso aqui deixo cheio de agudo e vim cortar agudo só aqui tá o meu som vai ficar um lixo então a ideia é tentar deixar tudo balanceado aqui geralmente eu deixo no meio faço balanceamento dentro do patch e configura no amplificador ou na mesa, ok? Se eu estiver mandando. Pausa rápida no vídeo aí. Tá gostando da maneira que a gente ensina aqui no canal? Quer aprender um pouquinho mais rápido guitarra do zero ao improviso? Então, aparece com a gente lá no curso Evolução, tá? Evolução, guitarra gosta do zero ao improviso. Lá nossa metodologia é assim. A gente começa com, com o básico da teoria, a gente vai ver muita prática. A teoria mais avançada a gente deixa pro final, vai intercalando com a prática, ok? Coloquei tudo de uma maneira que a gente consiga desenvolver muito mais rápido. Okay? É a maneira que eu aprendi, é a maneira que eu criei meus atalhos, consegui muita coisa aí e encurtei bastante o meu tempo de aprendizado. Okay? Então, não perca a chance, cola com a gente lá, aparece lá. ok? Senão, daqui a pouco estão ocupando a vaga da banda da igreja lá, sendo que era a sua. E aí, você vai ficar só olhando os outros e realizar o seu sonho. Então, aproveita já, já clica no link que está lá embaixo e faça parte da nossa família. Nossa família te espera. Beleza? Então volta pro vídeo aí. Depois a gente descendo aqui, a gente vai ter aqui uma... os visores, né? Onde mostra cada um dos pets, se você estiver em modo pet, ok? Então aqui eu tenho o pet 1, pet 2, 3, 4, ok? Lembrando, esse review não é um review técnico, tá? Eu não sou técnico, eu sou um usuário comum aí, assim como você. Beleza? Então as informações que eu vou te dar são as que eu acho relevantes para mim. Não vou encher linguiça aqui não. Então a gente vai pegar aqui, ó. A gente tem os modo... o teu modo pet, então aqui eu vou variando, vai me mostrando a combinação de efeitos que eu faço. Tá? Basicamente como é que eu utilizo e até aconselho geralmente quando perguntam. É Utilizar geralmente, eu, eu costumo colocar do mais limpinho daqui para a direita, ok? Então fica aqui o mais, o mais clean. Lembrando, eu trabalho aqui drives tá? e um chorus aqui no final. Isso quando eu trabalho em modo patch. Ultimamente eu tenho trabalhado mais o modo manual. Então meu modo manual fica nesse aqui. Eu entro nele aqui estou com todos os efeitos aqui prontinhos para utilizar da maneira que eu quiser, ok? Porque eu também utilizo pedais, tá? Os pedais estão aqui embaixo, ok? O pedal boi está todo imundo aí, limpo todo dia, mas é que já beise não, tá? Então é o seguinte, uh, voltando aqui para o nosso modo pet, eu acho que vai ficar até um pouquinho longo esse vídeo, mas vai ficar bacana e tem bastante informação boa, tá? Então a gente tem aqui o modo manual, ok? O modo pet também, ok? E aqui você vai ter a seleção, né? Aqui é que você vai selecionar cada um dos pets, correto? ou se você estiver dentro do modo manual você vai selecionar vai ativar e desativar efeitos ok então aqui o que acontece tem algumas configurações bacanas aí que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos aí beleza então tá aqui os nossos pets em seguida a gente ainda tem aqui os botões onde a gente vai modificar os parâmetros né dentro de cada efeito tá lembrando se você tá aqui não vai servir para nada né se você estiver no modo pet tá isso aqui não serve para nada mas se você entrar no modo manual você utiliza para modificar os parâmetros mexendo Bass, por exemplo tá aqui eu posso mexer em qualquer configuração utilizando aqui esses knobzinhos certo então aqui estamos fechado para cima a gente tem o wah aqui do lado okay, que não tá pegando né mas tá aqui o wah ok você consegue utilizar como pedal de volume como o pedal -a. acho a você tem outras configurações para pedal aí também mas eu quase não utilizo Tá? agora você tem uma observação diferença da G5 já tive a G5 também tá aqui você não consegue deixar dois efeitos ah, com o pedal né então na G5 você pisava por exemplo você deixava o wah habilitado e deixava o volume desabilitado quando você queria usar é, alternar bastava você pisar né que ao você pisar desabilitava um e habilitava o outro aqui não acontece ou o wah ou o volume ok esse pedalzinho que eu utilizo mais para volume quase não mexo nele também é só quando eu preciso fazer alguma, alguma variaçãozinha ali diferente, ok? Depois a gente tem aqui embaixo já, afinador, ok? Apertou aqui, ele já aparece para você no visor, basta você utilizar aí, afinal seu instrumento, ok? Aqui a gente modifica os bancos, ok? Você passa de um, de um banco pro outro, pets, ok? Não confunda, pets é o que você tá vendo individual, banco, quatro, quatro efeitos simultâneos, ok? quatro efeitos não quatro pets simultâneos tá quando você muda aqui nessa tela principal aqui você vai jogar para outra sequência de pets ou seja outro banco ok então você vai ver que eu tô no primeiro segundo terceiro quarto quando eu mudar 5 6 7 e 8 certo tem bastante banco aí tem bastante lugar para você colocar efeito acho que você não vai usar nem um por cento disso aí ok é muita coisa então mexeu aqui de um lado para o outro você vem aqui onde você seleciona aqui o modo manual e o modo patch, né? Então se eu tô aqui no modo patch, tá? Para eu poder entrar lá, basta apertar aqui uma vez, tô dentro, ok? Agora eu faço as modificações que eu precisar dentro do, do, do patch, faço as alterações, aperto novamente, tô fora aqui, consigo mudar o patch, ok? Tem um ponto importante aí, ó. Uh, a gente tem uma configuração também, que você vai apertar aqui, tá? Você vê que ele, ele não, não selecionou nenhum efeito ainda. Porque eu estou no, no efeito anterior que eu estava, tá? Isso aqui possibilita que você não tenha que sair trocando o som da sua guitarra a cada vez que você pular o, o banco, né? Eu vou mostrar isso aí também legal, tá? Mas é uma configuração bacana, eu aconselho que se faça assim. Depois a gente tem aqui o tap tempo. Tá? O nosso tap tempo aqui é uma função importantíssima, pelo menos para mim, ok? Eu gosto bastante de utilizar aí em conjunto com o delay e em conjunto com outros efeitos aí. Tem um vídeo que eu falo já sobre o tap, se você quiser ver aí, vai estar tá no card, você pode estar tá acessando aí. Beleza. Bom, então agora o que falta mostrar é somente a parte de trás. Eu vou tirar a pedaleira do board e vou mostrar para vocês. Bom, então aqui atrás basicamente a gente tem aqui entrada da guitarra, ok? Entrada aqui para você jogar o som do seu celular, por exemplo, aqui para a pedaleira. Tá, tem gente que tem dificuldades para treinar, né? Então joga o som aqui dentro e pega o som na saída de fones. Você consegue trabalhar em silêncio total, ok? Você vai ouvir. Uh, os, os vizinhos só vão ouvir o som da sua palhetada Mas só se você tiver a palhetada muito forte também tá? Depois que você vem aqui nas saídas Você tem R, L e fones O Zé, por que duas, né? Porque duas saídas? Porque isso aqui é estéreo, ok? Caso você queira ligar isso em estéreo Você vai ter que jogar, por exemplo, na mesa de som em dois canais Não adianta você colocar no R tá? e achar que o, o, o som vai sair estéreo em colocar só no L, porque também não vai sair estéreo agora observação para se colocar em mono mono que é uma saída só todo som processado saindo por um lugar só ele vai ter que sair nesse aqui ok se você jogar para cá ele vai pegar somente um lado lado tá? do, do som é né? uma face ok então quando for conectar mono conecta sempre nessa aqui se vai mandar para o amplificador nessa aqui beleza depois aqui você tem a saída para fones que inclusive eu acho que foi um ponto positivo ter colocado essa, essa saída de fones assim em P2 né pequenininho tá porque aí você consegue utilizar qualquer fone aqui não precisa ter um adaptador e etc dor de cabeça né então depois a gente tem aqui ctrl in ok nunca utilizei isso aqui para nada USB se você quiser gravar diretamente no, no seu PC aí tá não tem placa de som até onde eu sei né eu não, eu nunca cheguei a testar vou até testar depois e gravar alguma coisa para vocês aí mas eu acho que dá para gravar diretamente aí pelo pelo computador eu não uso porque eu gravo geralmente na minha placa de som que eu tenho ali no computador mesmo tá Power on e off, não preciso nem dizer para que, que serve né, só ligar e desligar aí, tá e a entrada aqui a das, do seu alimentador né, então aqui você não tem a opção de pilhas né, ok, aqui tá até com velcro que eu colo aqui no, no meu pedalboard, ok, bom então é basicamente isso, ok, espero que tenha te ajudado aí já nessa, nesse ponto inicial e a gente vai pegar aí mais, mais informações aí no decorrer dos reviews, beleza? Então é isso, espero que tenha dado para ajudar aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.